Vem por aqui, dizem me alguns com olhos doces, estendendo meus braços seguros de que seria bom se eu os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho -os com os olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaço, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre da minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se eu que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis? Vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos como farrapos arrastar meus pés sangrentos sair por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço, não vale nada. Como, pois, sereis vós, que me dareis machados, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós há mais do que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos e tendo regras e tratados de filósofos e sábios, eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a ader na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nascido do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei pra onde vou, sei que não vou por aí.